O sax alto, que é esse que eu tenho aqui. Eu estou aqui só com o sax alto para demonstrar para você. o máximo que você isso. conseguir, empurrando para dentro. E depois você solta tudo. Temos a incidência de três casos de acidentes ocorrentes na terceira linha. Na nota sol bemol. na nota... É muito importante que você esteja com os ombros relaxados. É? Para que fique reto em relação à sua boca. Se você deixar a correia muito baixa, veja bem. Naquela posição... Você tem menos alavanca, então você acaba tendo que ter mais esforço físico, mais força no seu corpo.